Olá pessoal, que a paz que excede todo entendimento possa estar na nossa vida hoje e sempre. É... Eu quero que esse vídeo rapidinho de mostrar para vocês uma coisa interessante que acontece quando você vai pesquisar a respeito do assunto Terra Plana. Eu estou aqui dentro da da página do meu canal e daqui eu vou mostrar para você uma coisa interessante que acontece quando você vai buscar informação a respeito da terra plana digamos que você é um leigo no assunto não entende nada escutou alguém dizer ouviu na internet ou uma mensagem de whatsapp sei lá um grupo você viu alguém falar e ficou interessado no assunto e vai procurar informação né vai ser aí você vem para internet digita aí no na caixa de pesquisa terra plana né e põe para pesquisar, para você buscar informação. Só que uma coisa interessante acontece, olha só, você vai rolar aqui vários minutos e não vai encontrar nenhum canal que vai te trazer uma informação séria e verdadeira a respeito do assunto, nem experimentos e muito menos baseado na Bíblia. Olha só, você é leigo no assunto e está procurando informação os primeiros canais é esses que aparecem você vai encontrar canal sério aí mas se você rolar muito e muito e muito lá pelo centésimo milésimo canal lá para baixo você vai encontrar eu fiz um teste aqui fiquei rolando aqui vários minutos aqui ó você não encontra o canal é, inteligência natural ciência natural ciência de verdade é, Mistérios do Mundo, o meu canal, que é bem pequenininho, mas ainda tem alguns videozinhos lá E eu ainda vou postar mais vídeos Em primeira mão aqui, o leigo vai encontrar isso aqui, ó Pessoas que não creem no Criador, creem somente na Ciência Olha só, esses dois aqui não acreditam Esse aqui tenta provar aí com a teoria desse, desse grego aí, de que a Terra é uma esfera né, você vai descendo aqui, você encontra o canal do Danilo Gentili A gente sabe muito bem o que aconteceu no dia que o pessoal da Terra Plana foi lá Eles fizeram só piada com o pessoal né, Foi positivo para um lado e negativo para o outro Mas o povo que não acredita, esse não acredita Na negação da ciência, né, fala que a Terra, a terra Plana é a negação da ciência Esse canal Nostalgia só faz piada Tá aí né, Danilo Gentili de novo, o outro fazendo piada De novo aquele rapaz, esse aí não crê Esse, esse aqui... Da Record News colocou uma foto ali que a gente que sabe, a gente que é, conhece a respeito do assunto, sabe que aquela foto ali não tem nada a ver com o verdadeiro formato do nosso, do, do nosso reino. Esse aqui, aviões e músicas, que diz que com a sua experiência na aviação, ele quer provar que a Terra é um globo. Então você vai descendo aqui, você não vai encontrar, é só piada, entendeu? É só desinformação. Outro que quer dizer que nem os terraplanistas creem, né? Aqui até né, a piada, Felipe Neto. Eu fico impressionado que ainda tem gente que acredita nesse cara. Tá aí, 5 milhões de visualizações, mais de 5 milhões. Então você vai descer aqui muito, muito tempo e não vai encontrar coisa séria e mais piada. Né? O outro com um gorrinho na cabeça ali com a terra plana. É, tá aí os adventistas, que a gente sabe que eles se dizem é, doutores na Bíblia, mas no, não crer no fato de que o Criador não fez uma esfera. Para nós vivermos nela De novo, entendeu? Você vai descendo, você vai descendo É só piada, é só chacota É só desinformação, entendeu? É só desserviço serviço, ah, pirula Só um pirado pra crer nesse cara O cara é ateu, não, não crê nas, nas escrituras E vamos descendo, e vamos descendo Outro aqui tentando refutar o professor Afonso E por aí vai Olha só o tempo que eu tô rolando aqui ó. Siqueira Júnior faz outra piada Olha o tempo que eu tô rolando Aqui, ó, Carol Capel essa aqui, por favor, não perca seu tempo de ver. Eu perdi meu tempo, foi 9 minutos, segundos que eu perdi vendo só, escutando só abobrinha, só desinformação, só coisas sem sentido, né? Até o nosso amigo Leandro lá do Inteligência Natural fez um reagindo naquele vídeo ali e, e é, é só piada, entendeu? Tá aí o Caio Fábio, deu a entender que ele... Que ele que ele, que ele acredita, mas foi ignorante pra caramba com o rapaz. E por aí vai, ó. Tá aí os o quadro de novo. Esse cara é uma fábrica de heresia. Não deveria vir outra coisa dele, porque ele distorce a Bíblia com uma maestria muito grande. Ah, é, eu acho que eu encontrei um aqui. Terra plana. Né, o capitão James Cook. Eu acho que esse, se eu não me engano, esse senhor aqui, ele crê. Parece que ele crê sim no real formato da nossa terra. Tá aqui o professor Terraplana eu achei mais um, né? Eu tô só tem inscrito aqui no canal dele. um canal que você pode ver que você vai encontrar informação boa. Mas o que eu quero mostrar, o post que eu vi até um canal do professor Afonso aqui. Ah, não, um cara tentando refutar. Mas o que eu quero falar mostrar para vocês aqui é eu, é o, é o interessante que acontece. O camarada aqui, é Leigo, ele vai vir aqui em primeira mão. Entendeu? Ele não vai rolar isso tudo procurando um canal que fale coisa certa que primeiro ele não sabe o que, que ele está procurando, né? ele está procurando informação daquilo que ele não entende. Então, em primeira mão, ele vai achar só isso aqui, ó. só a desinformação. E o cara leigo, né? principalmente no mundo corrido que estamos vivendo hoje, ele não vai descer tudo que eu desci aqui, nem a metade. Ele vai ver os primeiros vídeos aqui e vai sair frustrado. Né? ou vai crendo o que, tá, que eles estão dizendo aqui, né? que eles fa falam com, com, com, fala com tanta veemência né? que, quase que quase que nos convence que nós estamos errados. Né? Mas quem crê nas escrituras e crê nos experimentos sérios que foram feitos aí sabe que nós não vivemos de um globo. Entendeu? Mas é isso que eu queria mostrar. O leigo, se ele vir para procurar dessa forma aqui, ele vai encontrar só a desinformação em primeira mão se ele não tiver é, paciência e tempo para poder buscar realmente onde fala a verdade. Então, isso aqui que eu queria mostrar. Eu achei isso aqui um absurdo. Né? O sistema quer esconder a verdade. Né? Porque se eles quisessem ser honestos, podia pelo menos mostrar é, mesclado, né? colocar uma né? um Uns que não creem, outros que fazem piada, outros que falam alguma coisa séria. Entendeu? Mas. Infelizmente, o sistema, né, o mundo jaz no maligno e, como diz no livro de Daniel, a vontade do inimigo nas nossas almas é que a verdade caia por terra. Mas Deus tem seus remanescentes que ainda continua lutando pela verdade. Tá ok? Então é isso que eu queria mostrar. Tá? Gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa um like aí para nos ajudar. Se não é inscrito no canal, se inscreva para estar nos ajudando. Notificações, e até o próximo vídeo. E que a paz do nosso Messias, aquela paz que excede todo entendimento, possa estar na sua vida. E até a próxima.